Gente nova na ilha? É! Como assim? Ah. Qual foi a última vez que teve alguém novo aqui na ilha que veio de... Está muito aonde? Ah, o Adriano tava falando outro dia, vai vir um... um... Parece que um, um... Uns francês, não entendi direito. Eles vão ficar na mansão por uns dias. Bom, quem sabe tem uma um gatinho para você, hein? Ele <risos> dá uma piscadinha. Ele fica claramente desconfortável quando ele fala isso. É, é... Ah, eu estou brincando. É. Eu sei que só tenho olhos para a Bárbara. <risos> ele dá uma... Uma ele fica mais desconfortável ainda. <risos> É, então, mas, é, gente nova na ilha, por, por que que tem, tá vindo gente nova? Ah, um pouco o microfone, somente. Por que que tá vindo gente nova na ilha? Ah, eu não sei muito bem, o André...